Você quer ser terapeuta? Quer atender pacientes em qualquer lugar, até online, mesmo sem consultório, até durante viagens? Ajudar pacientes enquanto anda pela rua, no shopping, na praia? Então, aqui está o curso grátis e online que pode ajudar. Pense nestas perguntas. Como atender pacientes com base na lei, na ética e na ciência? Como gerar saúde via internet? Como fazer tratamento durante uma caminhada? como promover bem-estar e qualidade de vida, mesmo longe do hospital e da clínica. Sou o Alex Tavares, psicólogo, mestre em psicologia, palestrante, professor, supervisor e terapeuta desde os anos 1990. E vou compartilhar com você aulas grátis sobre como ser terapeuta, atender online, na rua, na praia, no shopping, no show, no cinema, isso é saúde em qualquer lugar. Se você quiser entrar nessa jornada comigo para saber como viver bem sendo terapeuta profissional, é só clicar no botão. Até mais!